Se a gente for olhar o que vivemos do ano passado enquanto pandemia, qual foi a empresa que tinha um planejamento estratégico preparado para sobreviver, literalmente? É. é, e até porque se você pegar redes sociais, por exemplo, como o Instagram e outros, dependendo do anúncio que o cara clica, já carrega o dado dele e já está pronto. Ele está a um clique de enviar aquele dado para alguém. Timing é, é tudo. que você pode ter uma excelente tecnologia, pode ser super inovador... Pode ter um produto fantástico. É, no entanto, se você chegar cedo na festa, não tem festa. Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira às 17h45 nós estamos aqui no YouTube e também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você não nos segue ainda nas redes sociais... Siga a partir de agora porque toda semana tem um episódio novo com conteúdo novo, trazendo insights da vida real do pequeno e médio empreendedor nesse nosso Brasilzão. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e a gente vai bater um papo interessantíssimo aqui hoje, como todos os outros empreendedores que a gente traz aqui. A gente já avisa antes, ó. É para contar real, é para contar o que deu errado. Eu sempre digo que a gente aprende muito com os tropeços também, eles precisam ser evidenciados, eles precisam ser falados para que você que está pensando em empreender ou que já empreendeu, que tem o um desafio no seu negócio, não cometa, de repente, os mesmos erros que eu e outros empreendedores que passam aqui por essa bancada já cometeram em algum momento. tá E aí essa pessoa... Ela veio de longe, vou agradecer a presença dela aqui, porque ela veio de Porto Alegre para nos atender aqui. Então, nada mais elegante da nossa parte do que agradecer. E ela já vai, eu já vou agradecer e já vou pedir para ela se apresentar. Aline, muito bem-vinda, é um prazer imenso recebê-la aqui. Quem é a Aline? Conta para o nosso telespectador. Obrigada, Sullivan. É, muito feliz de estar aqui é, nesse momento é, com essa oportunidade que, na minha percepção, é muito importante, porque a gente aprende muito é, observando né, o que já aconteceu. É, Aline, quem é a Aline? Eu costumo dizer que eu sou uma empreendedora serial. Minha primeira empresa eu fundei com 24 anos. É, se chama Maven e está no mercado até hoje. É, depois eu tive uma jornada não tão é, bem sucedida, eu costumo dizer, é, foi inclusive a matéria da Forbes, que eu fracassei a 300 km por hora, então eu fundei uma empresa uh, e quebrei ela dois anos depois, um ano e meio depois. E agora, numa nova jornada, é, na Privacy Tools, à frente de uma empresa é, que cuida ou que desenvolve, né, acompanha a jornada, é de implementar as leis de proteção e privacidade de dados aqui no, no caso do Brasil, a LGPD. Então, nós desenvolvemos uma plataforma e estamos aí ajudando mais de 600 empresas ao redor desse Brasilzão, né? Parafraseando aqui, eu, é, seguindo o que você comentou. É... Então, observe o seguinte, a gente vai falar de velocidade, que eu vou querer entender esses 300 km por hora da Forbes. É. A gente vai falar da tão polêmica LGPD, e aí o assunto, você já viu que vai dar pano pra manga aqui hoje. Me conta essa história, como é que é, é fracassar 300 km por hora? Parece, parece nome de filme? Como é que é isso? Vamos falar um pouquinho mais então da Aline, né? Eu costumo dizer que com 24 anos, quando eu comecei a minha carreira, tem a história bonita e a real. É... Tem o storytelling, né? isso aí tem... né? E, e a real. Mas de verdade, é, quando eu fundei a Maven, que sim está no mercado até hoje, emprega diversas pessoas e atende muitos clientes, dentre eles, Folha de São Paulo, Grupo RBS. Nós fizemos entrega de conteúdo digital. Eu tinha 24 anos e a recém tinha sido demitida é, de um grupo, de um banco, né? É, de um grande grupo financeiro lá do sul. E aí, assim, aquela oportunidade, né, que a gente passa pelo corredor, e eu acho que aí a dica para todos os, todos os empreendedores, né, é não percam as oportunidades. Muitas vezes, num corredor da PUC, que era onde eu estava estudando, é, a gente conseguia encontrar dezenas, centenas de oportunidades é, que poderiam gerar numa empresa ou se transformar numa empresa. E foi assim que começou a minha primeira empresa. Então, passando, eu vi um programa é, que a Finep estava lançando, que era Prime. Programa de é, aceleração e inovação. E eu voltei para um colega e disse: Cara, você é um cara que nos finais de semana só programa. Vamos, vamos nos inscrever nesse negócio? Aquelas conversas assim, aleatórias que dá um negócio. Os dois desempregados. Vale ponto ressaltar. Importante, ponto vale importante. Vale ressaltar isso, né? E, e aí ele olhou e disse: Tá, mas o que, que a gente vai. Qual. qual, qual qual dos meus softwares? Ele parecia um cachorro viajante, sabe? Que chegava nas casas e tinha Abria muito... A mala e Com muitos softwares, né? de tudo ali. E aí eu disse, pois é, boa pergunta. Porque todo final de semana, o meu sócio voltava e dizia assim, olha aqui o que eu desenvolvi. Um software para gestão de salão de beleza. Eu, Legal. Outro. Olha aqui o que eu estou pensando em fazer. Um software para gestão de imobiliária. E agora? E assim ele foi, né? A gente trabalhou juntos por, por alguns anos nesse grupo uh, financeiro. Até que eu disse, tá, me dá aqui o teu, a tua mala, né? De software que eu vou conversar com o meu professor orientador. Então, eu quero dizer aqui que eu estava no último semestre da faculdade, tá? Ainda não tinha terminado a administração de empresas e fui falar com o meu orientador. E a gente escolheu, então, um software de publicação é, digital de documentos. Sullivan, quando o iPhone não existia, tá? Porque eu... É muito fácil falar de documento, de digitalização de documento hoje. hoje. É, mas vai falar isso há quantos anos? 2009. 2009, não não, não, era, assim, realidade, não, não era, era realidade. Não era realidade e eu me recordo do meu professor dizendo isso vai se tornar realidade. Eu pensei, gente, mas de que jeito? Como? Jornal? É, será que faz sentido? Enfim, estamos aí no mercado até o momento. E a partir de três três anos, quatro anos que eu tinha a Maven, a gente é, vinha num crescimento super acelerado, atendendo, como eu disse, grandes contas. Iniciamos uma jornada sensacional, que era a publicação é, de processos que tramitavam na justiça, porque o governo é, ou o judiciário, naquela época, vivia a transição do papel para o digital. Carrinho de processo, né? Com, com, com pilhas e pilhas de papéis, né? Carrinhos, eu diria. É, né? Carrinhos mesmo, né? <risos> Literalmente, muitos. É, e aí a gente percebeu, então, de novo, né? É um passo à frente, eu acho que tecnologia aí, mais uma dica, né? Tecnologia oportunidade. é um passo à frente. Tecnologia, é. você precisa estar um passo à frente, é, ter ideias visionárias. Então, é, a gente pensou, por que não o governo? E assim, então, a Maven já vinha estável e eu, como uma inquieta, né, que sou. Desde sempre, é... pensei, ok, eu preciso de um novo desafio. E então já começava, é, a partir desse tempo que nós já tínhamos a Maven com, um certo, com uma certa estabilidade, começava aqui no Brasil a onda de blockchain. E que muitos na época, Sullivan, quando eu falava, vou iniciar uma empresa com foco em blockchain. Ah, tu tem uma moeda? Tu tem cripto? Tu tem Bitcoin? A ideia é só da moeda. da Deus, moeda de... é. né? Nós estamos falando de muito mais do que criptomoeda quando a gente olha para a tecnologia enquanto é, objetivo, enquanto propósito. Né? E aí a gente, de novo, né, é, foi muito bem sucedido olhando é, para a tecnologia. Eu pensei, ou junto com o meu sócio, né, ele seguiu nessa jornada comigo, em desenvolver uma solução de identidade digital com a, com a tecnologia de blockchain. Muito embora a gente teve um início super promissor com a ideia, com a tecnologia e tudo mais. É... Cheguei muito cedo na festa. E aí vem uma outra dica: timing. Timing. O, time, o time timing é tudo. Timing ah. é tudo. Porque você pode ter uma excelente tecnologia, pode ser super inovador, pode ter um produto fantástico. É, no entanto, se você chegar cedo na festa, não tem festa. Quando a gente fala de tecnologia, tem um negócio muito maluco, né? Porque assim, o cara que ele está empreendendo na área de tecnologia, pelo menos é a minha visão e você como bom empreendedor nessa área, me corrija se eu estiver errado. O cara ele não pode pensar só no hoje, ele tem que estar tá olhando o amanhã. Mas esse amanhã dele também não pode ser muito distante, porque senão ele perde o time. Qual é esse time, Aline? Qual é esse olhar da tecnologia? Eu tenho um sócio numa empresa de tecnologia que nós temos, que eu falo para ele o seguinte, cara, às vezes você olha dois anos para frente, às vezes dois anos para frente é muito tempo, a gente tem que olhar um pouquinho menos. Então, essa questão do time é uma coisa que a gente vive aqui na pele. Você consegue Dizer qual é o time específico? Isso muda muito de negócio? Não tem a resposta precisa para isso. Olha, essa é a pergunta de milhões, é. Eu acho que... É, para nenhum negócio, né? Se a gente for olhar o que vivemos do ano passado enquanto pandemia, qual foi a empresa que tinha um planejamento estratégico preparado para sobreviver, literalmente... Impossível. É, sobreviver, sobreviver. Literalmente, né? É, a um período pandêmico. Ninguém nasceu ok, by the book, eu sim. saí da PUC e vou seguir esse script e vai dar tudo certo é, no final se eu entregar esse script. Não. Então, o timing é sim um grande desafio. Né? Eu acho que é perceber a oportunidade e entender o timing dela, com certeza é um super desafio para todos os empreendedores. E eu não, não acredito, indiferente do negócio, que a gente consiga precisar, olha, eu estou olhando o que, que o mundo está projetando acerca dessa tecnologia. No entanto, eu não consigo dizer se ela vai é, ser demandada aqui no nosso país ou enfim, eu vou ter um, um consumo é, nas Américas em um mês, dois meses, seis meses, dois anos. É, é muito... Eu acho que aí tem algo interessante que é o um ingrediente que só empreendedor tem, né? Que só nós que somos empreendedores temos, que é aquela coisa né, de ousadia. Eu vou arriscar, é, eu vou fazer, eu vou apostar. Eu vou criar a demanda? Eu acho que tudo isso são ingredientes que todos nós temos que ter. É a, so, é a solução do problema, né? Realmente, eu, não, eu também não acredito na questão do time. Eu já falei com vários empreendedores aqui nessa bancada e eu falo o seguinte. Também não acredito nesse negócio. Qual é o segredo para ter o resultado? Cara, não tem segredo. Né? O segredo é você ter foco e disciplina. E o segredo é não ter segredo. Não tem segredo. Não tem segredo. A coisa acontece e, e, e, e o time não, não dá para você descobrir. Mas se a gente analisar tudo isso, no fim do dia nós estamos falando de gente, né? Você está falando de tecnologia, é. mas na ponta você tem as pessoas, que se as pessoas não aderirem àquilo, você não vai ter um resultado. Né? A gente pode até polemizar esse negócio da pandemia que você trouxe agora, da questão da, da reinvenção. Se a gente olhar isso para o ponto de vista da política, a gente aprendeu muito durante a pandemia. Né? E, e, e a coisa é tão louca, porque, por exemplo, se você pegar o governador de São Paulo na época, que era o Dória, o Dória dizia fecha tudo, foi cancelado. O Bolsonaro, presidente, dizia abre tudo, foi cancelado. Ou seja ninguém deu um diagnóstico ou uma solução que fosse exata para o negócio, todo mundo sofreu, você vê a imprecisão, ninguém sabia o que estava fazendo todo mundo lidando com o novo e o empreendedor não é diferente, não. o empreendedor pagou, muitos pagaram um preço absurdo por isso, muitos ganharam muita grana nessa época a tua empresa, como é que ela se posicionou e se reinventou durante a pandemia, ela cresceu, ela estabilizou ela caiu ou ela deu um 180 no negócio, o que ela aprontou nessa, nesses dois anos de pandemia? <risos> é, só vou finalizar um pouquinho da Truber, posso, Sim, Sullivan? Claro, por favor. Então, eu tive essa ideia, fui consegui um investimento, Sullivan, de 2 milhões no Vale, no Crypto Valley, na Suíça. Voltei de lá, é... e porque é o timing, eu só quero fechar esses uhum. parênteses, porque é questão de timing, né? Volto de lá com 2 milhões, um investidor, poxa... Tem cenário mais lindo que esse? Perfeito. Sullivan? Perfeito. Quando você olha a fotografia, você pensa tem como dar errado? Não, impossível. É, enfim, a gente desenvolveu o software. No entanto, o investidor tinha uma uma, uma, uma, um único ponto que era basilar para o contrato, que era efetivamente desenvolver o software e entregar pelo menos um cliente na janela de um ano. E a gente estava desenvolvendo o quê? Identidade digital com uso de blockchain. Quem era o meu principal cliente? O governo é possível a gente fechar um contrato em um ano com o governo hum, brasileiro? Eu atendo eu atendo o governo federal desde 2010. Eu digo que tem processos que são gestacionais, é de nove meses para frente. Exatamente. E portanto por isso que eu digo que eu fracassei a 300 km por hora para fechar o parênteses da Truber é... e recebi o dinheiro, desenvolveu o software, estava tudo para dar certo, mas o timing. E aí muitas vezes para todos os tartapeiros, não é isso? Sim, Esse sim. é o termo, é. que estão buscando investimento. É, fica aqui a dica. Né? Muitas vezes é, a gente tem a certeza de que poxa, o negócio vai dar tudo certo, vai ser perfeito. Eu estou com dinheiro, eu estou com um time lindo aqui que vai me entregar a solução de identidade. E de fato entregamos, o tá lá, sendo usado na Suíça. Tá? Aqui no Brasil a operação não deu certo. Depois que a gente fechou a empresa, alguns unicórnios vieram. Então hoje, algumas empresas que seguiram com o foco de identidade é, digital, especialmente, daí já vamos entrando aqui um pouquinho em privacy tools, e uhum. pandemia, é, especialmente a partir da entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a questão da identificação, né, ou dos dados, né, dos nossos dados, ela se torna é, um ponto é, central em todos os negócios, até porque vivemos em uma economia que é digital. Né? Uhum. Hoje, quem tem estoque já não chega a ser um grande, é, um grande benefício ou um grande exemplo para se seguir. Ah, eu tenho um estoque aqui imenso Antigamente na isso era motivo de orgulho para a maioria das empresas. Exatamente. Há 15, 20 anos, ter um estoque imenso era algo sensacional. Hoje... Sinônimo de sucesso. Sinônimo né? de insucesso. Né? É, exato. É, na época, sinônimo de sucesso, agora, hoje, sinônimo de. De insucesso, sucesso. alguma coisa está errada. Porque é. hoje o sistema demanda, né? A produção, vai lá para o fornecedor, enfim, existe toda uma cadeia, um ecossistema que funciona a partir de, dessa inteligência. É, mas aí, então, chegada da pandemia, logo depois de quebrar uma empresa a 300 km por hora o que fazer. Isso foi muito próximo da pandemia? Quebra 300 por hora? Foi, foi. Um pouquinho... Foi, na verdade, é... eu fiquei... Acho que 2018, por aí, foi quando a gente encerrou efetivamente é... as operações é... 100% da Truber aqui no Brasil. É... E aí, 2019... Vamos olhar o que, que o mundo está falando, né? parado não vamos ficar, né? Parado a gente não... né. Quem não cresce morre, é, né? Exato, então, exato. Uh, e, e o meu pai sempre dizia... Eu nasci no interior, tá? Sou num município chamado Viadutos, no interior do estado do Rio Grande do Sul. 3 mil habitantes. Eu sou filha de agricultores. Então, o meu pai sempre dizia assim... Se nessa safra não deu, planta de novo que na próxima dá, hum, Certeza. Sabe? Então, eu acho que é, é um exemplo que eu trago é, da minha infância... E aí, eu precisava plantar de novo, né? E, e fui para o Gartner. E lá se falava, né? Antes da pandemia, das novas tendências. Gêmeos digitais, robótica, né? Inteligência artificial. E eu pensava, gente, robótica, meu pai me proibia de chegar perto do trator porque alguma coisa eu ia estragar. Não, não tenho essa habilidade, né? Com, com montar coisas. Isso, né? Nem estou olhando para programação. Não, não, não tem aquele. Não, aquela liga, aquele match, não brilha o olho, né? não brilha o olho. E né? gêmeos digitais, poxa, muito distante. Para onde vou, literalmente, né? E aí é, se falava muito em uh, proteção e privacidade de dados, a GDPR, uma realidade já na Europa. E eu me lembro que eu falei para o meu sócio, vai chegar no Brasil isso. Mais dia ou menos dia vai chegar no Brasil. Pré pandemia, su levantar, pré pandemia. Eu A pandemia é quase assim, batendo na porta. Eu... Isso vai chegar no Brasil, é hora da gente olhar para esse assunto, é hora, é hora da gente pensar é, acerca de como o mundo está olhando, como as empresas, muitas multas ao redor do mundo, é, por conta desse assunto. E vamos estudar esse assunto e vamos iniciar uma empresa. Então, como é que foi a minha pandemia, Sullivan? Iniciando a Privacy Tools... Né? Eu brinco que, poxa, eu sobrevivi à pandemia iniciando uma empresa. Empreendendo, empreendendo. literalmente. E eu acho que muitas incertezas, né, porque é um tema super novo. Né? Quando a gente fala de LGPD, as pessoas confundem com LGBTQIA+. Sim, sim. Ou seja, é, eu cansei de ligar para empresas para prospectar e as pessoas dizem, não, não, mas eu não tenho preconceito. E eu pensando, ok, como vou te trazer para a realidade do assunto que nós estamos tratando? Porque não é esse o meu objetivo aqui contigo, uhum. é tratar acerca da inclusão e do que você vem desenvolvendo é, enquanto é, social, na tua, né? o social né? do ISG. É, foi bem difícil. Então, te trazendo assim, como foi a pandemia... É, no meu caso, especificamente, bem difícil, porque era uma série de incertezas. Iniciando uma empresa é, em um assunto super novo aqui no Brasil, ouvindo essa lei não vai pegar, tá? É, e, e, e, claro, vivendo o que todos vivemos: a incerteza. Eu, da acho, própria eu pandemia. acho que o Brasil é o único país onde as pessoas questionam que a lei não vai pegar é né? Porque eu, eu, eu, ao redor do mundo é assim, a lei é lei. Né? No Brasil tem a lei não vai pegar, é como se a lei fosse uma moda. É um negócio meio maluco. Agora me diz uma coisa, a LGPD é um tanto quanto polêmica. Como qualquer coisa nova que surge aqui no Brasil, até por uma questão cultural a gente polemiza mesmo. A questão é a seguinte, eu vejo que como tudo, é, ela tem pontos positivos e tem alguns pontos negativos da LGPD. Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, o cara que tem o negócio dele, independente do tamanho. O que, que esse cara tem que se preocupar com relação à LGPD? A gente sabe é, que juridicamente falando, num curto espaço de tempo vão conseguir, começar a abrir aí uma série de precedentes e que eu espero muito que a LGPD não crie uma indústria do dano, como houve a indústria do dano moral alguns anos no Brasil a coisa de uns 10 anos para trás, aí, foi criada a indústria do dano moral. Hoje não existe mais, a coisa está muito mais, é, é, é, como é que eu vou dizer, amadurecido esse mercado, essa ideia. Mas tinha muita gente que se aproveitou disso lá atrás. Eu espero que a LGPD não crie esse mercado juridicamente falando. Como é que você vê esse cenário? Ok, como te responder isso? Eu acho que essa tua esperança ela pode não se realizar. Não se realizar, vai ser meio que inevitável. Sim. Sim, por quê? É, estamos falando de um direito considerado fundamental, certo? Dito isso, abre aqui um precedente é, gigantesco para todos os titulares. Concorda? Porque, perfeito poxa, é um direito fundamental. É, e nesse sentido, quando você pensa em indústria, né, comparando com o dano moral, eu acho que sim, cabe um comparativo. É, e essa foi uma das falas que eu trouxe é, para o meu sócio quando eu estava ainda no Gartner. Eu disse, vai ter, sim, um, um grande desafio para um a empresa, mas iniciamos aqui uma corrida para a justiça, na minha percepção, sem precedentes. É, eu vou trazer só uma experiência. Eu fui presidente da Acesp RS, associação de todas as empresas de TI lá do Rio Grande do Sul. E na época, uh, isso há três anos atrás, era o advento da LGPD, tá? E a gente estava justamente é, pensando em iniciativas novas para a associação. As associações elas estão tendo que se reinventar. E aí eu disse, poxa, que tal uma formação para a DPO? Enquanto a associação a gente consegue entregar um bom conteúdo e trazer aqui todas as empresas, especialmente de TI, que, vão, que são um dos pilares né, na LGPD para se preparar para essa jornada. E de maneira surpreendente... Eu tive menos empresas de TI e muito mais advogado. Ok? Então nós percebemos aqui já é, uma visão, óbvio, óbvio né? Caminhando é... para o que eu acabei de comentar, né? Caminhando para uma indústria né? é, de processos que na, não, não, não serei eu, até porque eu não tenho esse conhecimento jurídico, é, para julgar aqui se ele é genuíno ou se ele não é, okay. Se, ok, não acho que não é. Não é o nosso papel, não é o não nosso, é nosso papel. É. Exatamente. No entanto, a gente percebe sim uma uma uma série de, de processos que já inclusive foram julgados, né? É, eu participava ontem de um evento no, no distrito e, e se trazia justamente esses números, né? É de empresas aqui no Brasil é, que já estão sendo multadas, né? Que que que já estão respondendo e a NPD que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já se posicionando, né, abrindo chamadas públicas, ao que tudo indica, para o início, né, de multas agora em outubro. Então, assim, é, enquanto empresário, enquanto startup, né, quais são uh, os riscos que a gente precisa mitigar? Primeiro deles, o primeiro, obviamente, é implementar o que eu chamo de jornada da LGPD. Então, se preparar. Se eu manipulo dados e todas as empresas, aqui que é o ponto, né? Mas muita gente me diz assim, não, não, não, mas eu não tenho e-commerce. Então, eu não as preciso. As pessoas não têm, Aline, desculpa, as pessoas não têm a menor noção do que é a LGPD. A maioria não tem noção. Eu já escutei cada absurdo de LGPD, que assim, o cara não tem noção mesmo, tá? A gente tem uma base gigante aqui de clientes e o que a Aline tá falando de manipular dados, eu vou. Tentar trazer em outras palavras aqui para ser mais claro e mais objetivo. Se você tem o dado do seu cliente, endereço, nome, telefone, o CPF, o RG dele, você já manipula dados. É tão simples quanto isso. Você não precisa ter o um e-commerce ou não necessariamente ter uma base gigantesca. Posso estar falando de 120 clientes, você manipula dados. Exato. É, então, cuidado para isso. E mais do que isso, manipula dados é, dos colaboradores. Também. E aí, o que tem filho manipula dados de menores... E aí você começa a abrir um leque gigantesco. Então, todas, gente, quando eu falo todas, inclusive a padaria da esquina... Manipula dados. Manipula dados porque tem colaborador e precisa estar adequada. É, a NPD tem, claro, é, previsão para micro e pequenas empresas que deve ser observado. No entanto, gente, é um direito fundamental. Aí o pessoal diz assim, não, não, não, mas eu sou uma micro pequena empresa. Ok, mas se eu, Aline, né, o Sullivan, enquanto titular, conseguir provar que o dado foi vazado daquela pequena empresa, isso pode incorrer em um processo civil normal, que aí a gente sabe que é a corrida que nós estávamos aqui aí falando. Aí a gente vai para um outro caminho, né? Para um outro caminho. Então, assim, sem exceção, Sullivan, acho que todas as empresas nesse momento deveriam estar muito, mas muito preocupadas em função é, dessa nova onda que está chegando. E que, na verdade, ela é só o início. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados... É, olhando é, para. ISG, por exemplo, ela é o G, ok? Então as empresas têm um grande movimento, uma grande onda que está só começando. E que ninguém está aí, assim, está todo mundo muito tranquilo ainda, porque como as pessoas me respondem, eu não sou um e-commerce, eu não manipulo uhum. dados, né? É, e está deixando para depois, e o depois pode custar muito, muito caro. Aline, para a gente é, é, vamos ver se a gente consegue com o LGPD. Tentar alcançar esse cara que é pequeno e médio empreendedor, né? para ele entender o que a gente está conversando aqui. Quando a gente fala de grandes companhias, muitas vezes ela coloca o time dela de TI, ela coloca o time dela de compliance, coloca o time jurídico, e esses caras criam lá soluções e tal, e vão fazer de tudo para blindar esses dados. A tecnologia que vai usar, ok. né? Não, não, não vem ao caso aqui. Mas... O cara que é pequeno empreendedor aqui, o cara que é pequeno e médio empresário, o que, que você indica, assim, como os principais cuidados que esse cara tem que ter com relação ao LGPD? Assim, no mais básico possível. Fantástico. E sim, eu acho que todos têm que começar do simples. É, não precisamos sair pensando em soluções mirabolantes, milagrosas, incríveis, com um arsenal de, de e ferramentas. E Caras, muitas vezes, né? Sem dúvida. Tecnologia é cara. É caro. É caro. É, mas assim, começamos do, do básico, né? É, back to basic, né? É, vamos trabalhar primeiro com as questões contratuais, revisar os contratos. É, revisar o contrato de prestação de serviço quando é colaborador, valida em questão, é, entrando um pouquinho aqui no colaborador, onde ficam os dados, quais são os dados que a gente tem do nosso colaborador, como a gente armazena, dá ciência para esse colaborador. Então, pequenos. Estou falando aqui de pequenos, bem né? pequenos. Sim, sim. Olhamos então para contrato e aí busca aí uma assessoria jurídica de algumas horas, é, não só contratos de pessoas, mas os contratos de prestação de serviço é todos os contratos que envolvem o negócio, para que todos estejam atentos às cláusulas, né? É que precisam constar daí, indiferente do negócio, se eu tenho uma padaria, se eu tenho um e-commerce, se eu tenho uma clínica, né? Que aí manipula dados sensíveis, pequenos e médios empreendedores que são donos de clínicas é, ou pequenos uh, uh, hospitais, eventualmente, é, que, que manipula muito dado sensível laboratório precisam ter ainda mais cuidado, porque daí está lidando é, com o que vai gerar, no caso de um incidente, uma multa grave por parte da NPD, que é a Autoridade Geral de Proteção de Dados. É, é, mapeia os processos. E aí a gente não precisa mapear em soluções é, super sofisticadas e tudo mais. Se eu sou um pequeno, vamos trabalhar no início né, é, com uma planilha Excel, saiba onde você guarda os dados, quem detém teus dados, para que, no caso de um incidente, você não gere uma gincana na tua empresa. Mas como que eu vazei o dado da Aline, mas se eu não entendo o dado da Aline, mas de que jeito ela está me dizendo que eu tenho o dado da Aline? E aí, move toda a empresa, a gincana em prol de localizar os dados da Aline. E aí, o teu negócio para, você tem aí uma inatividade, consequentemente, se a Aline está com um processo porque vazou os dados, vai gerar um custo. Então, de novo, é o mínimo. Olha para o jurídico, olha para o negócio. E aí, eu acho que essa é uma dica muito importante. Porque muitas vezes, nós, é, empreendedores, fizemos aqueles cadastros. Cadastrão. Eu chamo de cadastrão, uhum, sabe? Uhum. Por que cadastro? É, pedindo endereço, nome de mãe, de pai, de sobrinho, do cachorro, endereço da casa da praia... Eu preciso disso para o meu business. É aquela história, né? O que eu faço é isso. Agora, a próxima pergunta é, para que eu faço isso? Exato. Né? Se eu não tenho a resposta do para que eu faço isso, é uma questão de você rever, porque de repente você está só gerando um risco desnecessário muitas vezes. Completamente a Ine me diz uma certo. coisa. Eu sei que laboratórios têm vários dados sensíveis, mas quando a gente fala de um cadastro específico, vamos dizer, de um cliente, o que você considera como os dados mais sensíveis? São os números de documentos específicos ou alguma coisa ligada a e-mail, telefone, coisa desse sentido? Não, na verdade estamos falando aqui de biometria, tá. por exemplo. Estamos falando aqui é, de, de opção uh, sexual, ou seja, okay. religião partidária. Uhum. Então, é, de novo, eu tenho e-commerce. Sim. Por que cargas eu te peço, Ulivan, qual é a tua opção partidária? Qual, é a, tua, qual, é a, tua... qual a tua religião? Não faz o menor sentido. Pra quê? Tá. Não vai agregar em nada, né? Ou pelo menos assim, vai me, vai me gerar um problema no final do dia, uhum, entende? Uhum. É, então assim, dados é o que me identifica, tá? Então uh, é um conjunto de dados básicos, que é o, o que, que identifica a Aline? O nome né, e o sobrenome... É, o CPF, então isso são os, o, o, que, o que nós chamamos de dados identificáveis, tá? E também tem uma outra maneira de identificar, a Aline, ah, eu vou te fazer uma provocação aqui. Mulher, ok, é, 37 anos, nascita na cidade de Viadutos, presidente da CESPRO. Chegamos em quem? Aline. Na mesma linha do CPF e tal, tal, tal. Sim, tal, tal. Sim, Ou sim. seja, é, você consegue identificar uma pessoa através de um conjunto de informações... Um conjunto de dados. De né? outros dados. Sim. Então, de novo, muito cuidado. Outras questões, né? Agora vocês devem estar super acostumados com aquela questão de aceitar os cookies, né? Dos sites, Do normalmente. Dos sites, é. exatamente. A questão é de localização, permitir compartilhar a tua localização, geolocalização. Então, tudo isso... né? É, esses dados, de alguma maneira, eles são manipulados. E a gente tem que ter o cuidado, primeiro, como está manipulando. Segundo, eu tenho consentimento, eu tenho é, uma base legal que me autoriza ter a ter a questão qual é a religião da linha Para quê? Né? Então, não fa... né? qual a opção partidária da linha também não. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, não tenha. É o que eu sempre digo, gente. Se eu não tenho aqui uma base legal que me faça parar de pé... Com muita tranquilidade, no momento em que eu é, é, capturo esses dados, tá? Não tenha, simplesmente e, não e tenha. E aquelas pessoas que muitas vezes acham o seguinte: Ah, Aline, você está me mandando um e-mail, eu não te autorizei a me mandar um e-mail, vou te processar LGPD. Isso existe? É, vamos lá. É, primeiro. Porque hoje... tem uma galera nessa onda. <risos> Sim, é, de verdade as empresas não podem mais uh, mandar e-mails se não tiver o legítimo interesse por parte da Aline. Ou seja, se eu me cadastrei lá no site do Lucro Certo e eu quero receber informações, faz sentido o Lucro Certo me okay. mandar. Bom, mas o Lucro Certo ligou lá para a Aline, porque o Sullivan é muito amigo da Aline, ok? E você diz, Aline, me manda aqui a tua lista de e-mails que eu quero aproveitar que isso acontecia demais antigamente muito eu quero aproveitar aqui compartilhar um material incrível e ninguém está discutindo aqui né se o material é bom ou não é não in... é essa não é essa pauta uhum. se a promoção é boa ou não é se faz sentido enviar ou se não não é esse o ponto no entanto de novo a questão de autorização e a questão da base legal Tá? então muitas vezes sim é legítimo interesse eu entro lá numa imobiliária me cadastro porque eu quero receber porque eu quero conhecer imóveis na região tal então eu vou receber e-mails de diversos imóveis não apenas do que meu do, do que eu efetivamente me cadastrei naquele momento é, até eu ir lá porque se eu dei um consentimento ele pode ser revogado tá Perfeito. a qualquer momento e aí é necessário que a empresa tire da base. Então, aí tem uma série de nuances né, que as empresas precisam entender. Primeiro, as bases precisam estar atualizadas acerca de consentimento ou a base legal, legítimo interesse, segurança pública, enfim, aí tem várias bases legais. É, se não, ok, não, não tenho nenhuma base legal, eu preciso de alguma maneira mudar a minha estratégia e cortar isso porque sim... Pode gerar um incômodo do outro lado e aí a gente sabe onde isso vai parar. Aline, a gente, durante a pandemia, eu observei uma coisa que foi o seguinte. você que empreendeu durante a pandemia, você deve ter percebido isso ao longo do teu processo de empreendimento, principalmente por lidar com os temas que você lida. A internet, eu costumo dizer que ela era uma bolha desse tamanho. Veio a pandemia e aí essa bolha explodiu. Ou seja, a gente passou por um processo durante a pandemia, que eu digo de alfabetização digital de algumas pessoas, que não tinha tanta familiaridade assim com tecnologia, com o uso da internet propriamente dito. Eu senti isso dentro de alguns negócios meus acontecer o seguinte cenário. É, um consultor nosso, um vendedor, ligar para uma pessoa e a pessoa falar assim, olha, é, eu não preenchi nada, só que eu tinha. Nome, e-mail e telefone dela, que ela entrou em uma página, se cadastrou e nós recebemos. E aí fizemos um contato ativo uhum. com relação a esse sujeito, porque ele botou lá nome, e-mail e telefone. Diante de um cenário desse, como é que as empresas que estão nos assistindo, que pode ter passado por essa bolha e ainda estão passando, porque eu digo que tem muito analfabeto digital fazendo uso do digital hoje, e ele não sabe se portar na internet, por exemplo, a gente que tem uma maturidade um conhecimento maior, a gente não clica em qualquer coisa, não abre qualquer coisa, né Sim. a gente não coloca os nossos... Eu não coloco principalmente meu telefone meu e meu e-mail em qualquer lugar, muito menos o meu nome, mas a gente sabe que tem gente que não olha para isso, o cara sai apertando. Clicando. É, e até porque, se você pegar redes sociais, por exemplo, como o Instagram e outros, Dependendo do anúncio o cara clica, já carrega o dado dele já está pronto. Ele está a um clique de enviar aquele dado para alguém. Como lidar com isso? Como lidar com esse analfabeto digital que está na internet hoje, de uma certa forma? Então, as páginas elas precisam ser cada vez mais claras e trazer aí é, o objetivo do porquê que está sendo capturada aquela informação. E aí, de novo, é uma responsabilidade da empresa. Então, se tem uma página onde você vai pedir os dados, tá? você tem que dizer para aquela pessoa... Por que que tu está capturando aqueles dados e para que tu vai utilizar? E tu não pode utilizar para mais nada. Se tu capturou aqueles dados para ela participar de um evento presencial e depois tu usou para mandar um e-mail, por exemplo, ou fazer uma ligação, você já não está mais é, atendendo as demandas da LGPD, porque ela entrou única e exclusivamente para participar com, aquele foco. com aquela finalidade, né? Com aquele foco, exatamente. Na lei o termo é finalidade. Finalidade. Então você não está respeitando a finalidade dela enquanto empreendedor. E aí, de novo, é, como lidar com mais clareza? Eu gosto de usar que agora a gente tem é, o Visual Law, que se utiliza de imagens, né? E, e na internet, hoje, se a gente, de alguma maneira, tornar os nossos contratos, os nossos acordos, mesmo que, se, mesmo que seja só dando a finalidade aí do porquê que está capturando aqueles dados, um, uma maneira um pouco menos... É juridiquez e mais português. Sim. Certo? Vamos trabalhar com o menor juridiquez e o maior português. Dando clareza. Estou capturando teus dados para fazer contato por telefone, é te enviar newsletter, é te mandar um presentinho na tua casa. Enfim. E eu também vou compartilhar com mais cinco empresas. XYZ Limitada. Lá, lá, lá, lá, lá. Pô, tu falou o que tu vai fazer. E todo mundo que saiba ler de alguma maneira, Sim. vai entender. Tá? Então, eu acho que é, é, quando a gente trabalha na internet, a gente tem que dar uma clareza maior, porque senão fica aquele... Poxa, tu vai olhar aquelas políticas de site... Ninguém lê aquilo. 20 páginas, a co... termo de uso. Meu Deus, eu olho para aquilo e fico pensando... Eu que lido com isso diariamente, só de abrir com uma letra extremamente agressiva, né? Não é uma letra que tu... Olha, assim, amistosa, onde eu vou fazer uma leitura alegre, que, que tenha um, alguma seta que me posicione, uma linha do tempo, dando um entendimento de qual é a minha jornada naquele negócio. Não. É um monte de, de parágrafo com letrinhas desse tamanho. E tu pensa assim, poxa, eu vou perder uma hora, né? Perder, né? Vamos trazer o perder aqui. Uhum. Porque até eu entender isso aqui, né? E aí... Você cria Para quem uma... não é especialista, é perder tempo mesmo. De Sim. uma certa forma, é perder tempo. É. E cria uma barreira com o teu titular. Sim. Que no final do dia, quem é o teu titular? É o cliente. E aí, a tua empresa, olhando para a GPD durante a pandemia, ela veio para resolver o quê? Qual é a solução? <risos> Maravilha, qual é a solução? Todas as empresas precisam se adequar e elas precisam criar evidências para a NPD. Ou seja, se amanhã a NPD bater na tua porta... Você tem que ter evidências. Tem que ter evidências de que as coisas estão sendo feitas, de que os processos e que a lei está sendo respeitada. Então, nós temos uma plataforma que, partindo lá da gestão de cookies, que é o que todo mundo vê no site, ao contato com o DPO, que a gente também vê no site das empresas, é, até as evidências, os relatórios obrigatórios que a, a NPD exige nós entregamos numa única plataforma, completamente modular, atendendo babies empresas, pequenas empresas e empresas é, grandes corporações. Então, hoje, a gente desenvolveu é, uma plataforma que acompanha toda essa jornada é, para implementar a LGPD. Porque eu costumo dizer que a LGPD não é um projeto de começo, meio e fim. É um projeto de começo, meio e vida. Aí ele começa a vida efetivamente. E para isso é importante que todas as empresas, né, para que essa vida efetivamente aconteça, é importante que todas as empresas consigam acompanhar e ter aí um cockpit né, adequado para conseguir visualizar como está o principal ativo, como eu costumo dizer, que é o meu cliente dentro da minha empresa. Então, como eu estou cuidando e diante desse cockpit, que é o que a gente entrega para as empresas, eu consigo ter uma visão é, literalmente global do meu negócio no que tange a dados. Então, o, o desafio, pelo que você está me dizendo aqui, é eu começo, eu implemento, e eu, eu não vivo. finalizo, eu vivo aquilo. Eu então vivo. tem uma importância muito grande das organizações, das empresas, independente de tamanho, estabelecer uma cultura orientada para um tratamento de dados de maneira coerente ou no mínimo alinhada com a LGPD, então. Tem esse sem cenário dúvida, hoje. Sem dúvida. E aí, falando em cultura, que é um dos assuntos que muito uh, eu gosto de, de trazer, porque no final do dia nosso cliente é um titular. E dentro das nossas empresas, nós temos mais titulares que vão manipular os nossos dados. E, portanto, nós temos que ter uma cultura muito presente no que se refere ao respeito a esses dados. Eu sempre falo que LGPD poderia ser traduzida em duas palavras, que é confiança e respeito. Por que confiança e respeito? Porque eu confio em entregar os meus dados para a empresa XYZ e eu preciso ser respeitada a partir do momento que eu entreguei esses dados, entender como serão manipulados e tudo mais. Então, por isso, essa relação de total confiança em respeito a partir de uma lei que está nascendo, né? E como eu digo, gente, não vai pegar. Ela já pegou e ela não vai mudar, ela vai ficar, ela não vai sair. O pessoal diz, ah, mas essa lei não vai pegar, vai, vai acabar. Eu digo, gente, não. É uma questão é, que transcende o Brasil. É um movimento mundial, ou seja... Na Europa, GDPR, Estados Unidos, CCPA, todos os países já estão... É, nós aqui no Brasil, na verdade, não estamos tão acelerados quanto os outros, mas todos os países já estão se movimentando. Uma pequena, mas uma pequena parcela que ainda está é, começando, mas na sua grande maioria já tem a autoridade instituída, já tem uma lei vigente. Então, assim... É um movimento global, as relações elas são globais. E se a gente não respeitar o que é um direito fundamental, não só considerado aqui no Brasil, mas pela ONU, nós vamos ficar fora do que é essas relações globalizadas. Eu digo que, dependendo do negócio, Aline, não tem mais espaço para o jeitinho. Né? Eu acho que essa história do jeitinho brasileiro é uma coisa que já foi muito utilizada no Brasil, mas que... Com o passar do tempo a gente começa a ver que isso já caiu em desuso, gente. Então essa ideia do jeitinho brasileiro já foi. Ou você se adapta ou você se adapta, não faz sentido. né Existe um jeito certo de fazer as coisas e o jeito certo é o jeito certo. Então faz o jeito certo que vai te custar muito mais barato no fim do dia. Você consegue hoje quando, com o teu sistema, com o teu produto. Você consegue chegar numa empresa hoje, independente do tamanho dela e conseguir dimensionar quanto ela pode, vamos dizer assim... Empresa, no final do dia, tudo se traduz em números, e, em dados e em dinheiro. Uhum. Você consegue dizer para uma empresa, olha, você vai ter uma economia X ou, você, ou um risco Y menor? Vocês conseguem dar dados nesse sentido ou não? A gente consegue entregar informações acerca de quantos dados são manipulados na base desse cliente. E, portanto, a partir daí... Basta olhar essa dosimetria que estamos todos ansiosos. A partir daí, você vê um risco. A partir do momento em que eu sei que eu estou manipulando dados sensível, que uh, uh, tendo um incidente com dados sensível serão, é considerado gravíssimo, a multa vai ser muito maior. Bom, eu já sei que eu tenho um risco de uma multa que pode ser de 2% do faturamento, limitado a 50 milhões por incidente. Então, de dois, é, 2% do faturamento, dependendo. De alguma corporação, de algumas corporações, quando a gente olhar. Estamos falando de milhões. Estamos falando de muitos milhões, tá? E, e aí, assim, e mais, uma, mais um ponto, tá? Hoje é importante que as empresas é, tenham o seu conhecimento, tenham conhecimento do que elas estão manipulando e um conhecimento pleno dos processos. A gente percebeu recentemente é, a inatividade, por exemplo, das lojas Reiners em Porto Alegre, né? Ou de toda, toda a corporação, porque é, foi invadida por aquele vírus né, que, que todos estão vivendo, como eu digo, que é o ransomware. Todo mundo está, ok, tenho, tem, tem, tem isso no ar, né? uhum. como eu vou... Então, é, é importante que é, tenha uma ferramenta como a nossa, primeiro, para mapear os processos, para saber em quais áreas está sendo manipulado, porque senão você não vai conseguir... É fazer uma gestão da tua inatividade ou uma gestão é, desse, dessa parada, né? Se você não sabe para onde correr. Onde estão os meus dados? Parei, é, fui invadido. O que, que eu faço, né? A gente viu, por exemplo... É, que um unicórnio, que é o caso do Uber, que foi invadido através de uma... Recente, né? Tem duas semanas isso, mais ou menos, né? Eu acho que pode ser. Tem mais? Ele, foi invadido, ele foi invadido algumas vezes. É, mas tá? a, a última agora acho que tem duas semanas, né? Isso. Duas, três e, semanas, é. Que foi através de engenharia social. Sim. Entraram através do Slack, começaram a pegar informações. E, gente, eles conseguiram copiar o código fonte da Uber. Só uh. um pouquinho. É, a gente está falando assim... O coração, assim... o DNA do negócio. O DNA do negócio. É, a gente vai... É, teve, por exemplo, é, no início do ano passado, agora não me recordo, a Netshoes. Né? Vazou... Teve americanas.com também. Exato. Que é. ficou dias... Inclusive, americanas.com ficou dias fora do ar. Exato. Não sei ao certo, mas algo perde uma semana ali fora do ar. E aí, a gente está falando de que custos a gente conseguiria reduzir ou mitigar a partir de uma inatividade e mais do que isso é, no momento em que é, a Netshoes por exemplo o Ministério Público fez com que ligassem para cada um dos dados vazados ou seja a Netshoes teve que contratar aí um call center o custo ligar, disso para ligar né e dar clareza transparência né de que tinha vazado os dados bom quanto isso custa a inatividade a defesa a explicação Todo o, o processo de levantar as informações... Um impacto para a marca, confiabilidade. E aí eu ia chegar nesse ponto, confiança e respeito. No momento em que eu vazo os dados, que eu tenho um incidente, que ele, é por uma questão inclusive que a própria lei prevê, a gente tem que dar visibilidade para os nossos titulares e consequentemente para o mercado, eu já fico com o um pé atrás. Poxa, eu vou voltar para essa marca... Será que os meus dados estão sendo manipulados de acordo nessa empresa? Então, tu começa a partir é, disso, questionar o teu consumo na internet. Você já não vai consumir em qualquer companhia. Né? Então, uh, uh, de novo, o que a gente consegue entregar de, de benefício? Vamos lá, um, inatividade de um dia na tua companhia, quanto custa isso? Um dia. Impacto, extremamente o, qual é o Impacto. É. E o impacto do branding, né? Que a gente não. O branding, a marca. Incalculável, praticamente incalculável. Quanto custa a marca, né? Você, o marketing trabalha incansavelmente, suando a camisa. Construindo. Construindo, né? Construindo, né? Todo, toda uma marca, toda uma história a partir daquela marca, daquela empresa, daquela corporação. E aí do dia para a noite você tem um vazamento de dados e você tem, sei lá, 2 milhões, 2 milhões de pessoas é. De, enfim, metralhando ali nas redes sim, sociais e tudo sim. mais. Meus dados foram vazados e eu estou tendo prejuízos. E enfim, então, de novo, né, eu acho que é, o que, que a gente entrega? As empresas precisam... O que eu sempre falo é olhar para o principal ativo. O principal ativo é o titular. O principal ativo não é mais o estoque gigantesco que nós estávamos acostumados a manipular há 20 anos atrás. Enfim, é, não sei quanto tempo que as empresas tinham grandes estoques. Agora, o foco é o cliente. É, está centrado no teu cliente, está centrado, portanto, no titular. E vocês, vocês começaram a construir isso no meio da pandemia. E a atividade efetivamente começou quando? A atividade começou tem um ano e meio, literalmente. Quem um são teus clientes hoje, Aline? Os Teus principais clientes. Vamos lá, temos alguns uh, nomes incríveis como Cicobi, como Banco Renault. E aí a gente trafega com a GDPR também. Temos Unimed, temos Rede Dort, hospitais... Você só citou clientes meus também aí. Opa! <risos> <risos> Algumas redes de supermercados lá no Sul, Legal. o próprio Grupo Zafari, é, rede de farmácias Pague Menos, uh, a, questão, a farmácia São João, que é lá do Sul também. Então, diversos clientes. Uh, rede de colégios, uh, Bom Jesus, Pontifícia Universidade Católica, Faculdade PUC. de Mif PUC. Uhum. Então diversos diversos clientes em muitos segmentos é, que a gente atende. Como eu disse, hoje a gente tem mais de 600 empresas sendo atendidas. E o pequeno e médio empreendedor que está nos assistindo aqui, que escutou você falar e está preocupadíssimo com a manipulação de dados agora. Onde é que ele te encontra? Onde é que ele encontra o teu negócio para ele conseguir botar a casa em ordem? Maravilha. É, bom, é www.privacytools.com.br Faça um teste, a gente tem uma experiência de demonstração onde todos vocês estão super convidados a experimentar a plataforma e entender como é essa jornada se utilizando de uma plataforma robusta. Como eu disse, indifere, nós entregamos o mesmo produto para grandes corporações e para pequenas empresas. Então, vocês vão estar aí com uma plataforma é, fantástica para cuidar... É, do business, do teu negócio, do teu sonho, do teu propósito de vida. Para você dormir tranquilo, menos dor de cabeça. Exatamente. Ou a possibilidade de uma grande dor de cabeça não acontecer. E eu, Aline, estou em todas as redes sociais, faço questão de entregar muito conteúdo, é, muita live para falar de temas específicos e de como é, tornar essa jornada mais amistosa e, consequentemente... É menos custosa para todas as empresas. Então, podem me seguir em todas as redes sociais, arroba alinelúciadepares. Estou disponível aí, me chamem. Empreendedor é 24 por 7? Exatamente. Não então tem... super disponível aí para tratar e ajudar... É, todos vocês que estão nesse momento. Abaixo do vídeo no YouTube, nós vamos colocar o Instagram da Aline para você segui-la, para você acompanhá-la e tirar todas as suas dúvidas aí sobre LGPD e também se você quiser implantar aí o software e a solução da Aline para o teu negócio. Evitando maiores dores de cabeça. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva agora. Se não curtiu o vídeo, curte agora. Porque só curtindo o vídeo o YouTube vai entender que os, este conteúdo é importante e vai naturalmente distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Aline. Muito obrigado, foi um prazer imenso recebê-la aqui. Tenho certeza que você deu uma aula para nós aqui de LGPD. tá? Pelo menos para mim, foi extremamente esclarecedor e tenho certeza também para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador também. Obrigada, Sullivan. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E contem comigo, estou às ordens. Gente, um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Até lá.